Vamos agora instalar nosso servidor de desenvolvimento por muito tempo eu trabalhei e recomendei em que fosse feita a instalação do, a parte do PHP e do MySQL manualmente pois a, os instaladores automáticos que eu conhecia eles davam vários problemas é, principalmente se você fosse trabalhar com o framework, com CMS e recursos é, um pouco mais avançados do PHP os instaladores automáticos eles davam erros eu cheguei até a ver é, o Windows reiniciando dependendo da extensão do PHP que você usava é, de um tempo para cá eu passei a respeitar muito o Xamp o Champ ele é um instalador que configura muito bem o seu PHP e seu Apache e para uma máquina de desenvolvimento é, eu não lembro de ter instalado manualmente um, um Apache, um PHP tão bem instalado quanto o Champ faz. Só entrar no Google e buscar Champ com dois peixes M e dois P's. é Esse site aqui mesmo, Apache Friends. E já está tudo em português do Brasil o site, ele te ajuda muito e é bem simples, não tem grandes mistérios. Tem Linux, Windows, Mac, é só você escolher qual o seu sistema operacional e vou botar aqui do Windows, que acredito que a maioria das pessoas vão ser o Windows. Ele tem aqui o download e ele tem aqui vários tutoriais e como que instala, quais são as diferenças tudo em português, clicando aqui no download, você tem aqui o instalador, o zip e o 7zip, no caso esses dois aqui ele, vão, ele vai te dar os arquivos, mas não vai ter um instalador automático, e o instalador, exatamente, ele vai ter um instalador automático, re, baixa o instalador automático e é, é tranquilo. Uma coisa legal do Champ é que ele tem exatamente a versão portátil. A versão portátil, você pode instalar o Champ num num pendrive e pluga o pendrive no computador e você consegue startar o servidor e usar a partir do pendrive. A instalação portátil não é tão fácil quanto a normal, mas se você não tem como instalar no seu computador, o portátil vai acabar funcionando e vai ser bem legal. É... Depois de instalado o Champ Basta você vir aqui em localhost, inclusive eu recomendo é, todo mundo a vir no localhost, testar o localhost, porque pode ser que você já tenha instalado o, o Apache, o PHP o MySQL e caso você já tenha instalado ele pode dar algum tipo de problema, está com algum problema, deu algum erro, entre em contato com a gente para a gente poder tentar resolver. O meu localhost ele deu erro aqui porque o champ tem só uma coisa chata, é que eu tenho que exatamente vir aqui no, no control dele e startar os serviços. Eu, aqui no caso do meu Mac, aqui ele vai pedir autorização. Ele vai startar os serviço e ver que eu já startei o Apache MySQL. E agora ele está rodando, tá? Só preciso startar uma vez. Já está rodando aqui no Champ e ele já tem aqui também o mim, que no caso que é o administrador no MySQL, rodando em PHP. É, a gente precisa exatamente ter um print screen dessa tela aqui como um exercício dessa semana, porque essa tela aqui vai me provar que você tem um PHP junto com o teu Apache, e esse PHP ele está pelo menos se comunicando com o MySQL que também é está instalado no teu computador. Eu tenho alguns bancos de dados que criados no meu MySQL. Você não precisa ter os bancos de dados. Você precisa ter apenas o PHP mais de mim. E basicamente é isso daqui. O, o exercício que a gente precisa para essa semana, tá? E semana que vem vamos ver a configuração do Apache, configuração do PHP. É, no caso, se você instalar o Champ, não vai precisar mexer nada. Mas vai ser interessante a ver as configurações, exatamente por se você instalar ele manualmente ou com outro instalador, pode ser que alguma, instala, alguma, alguma extensão do PHP não esteja instalada e a gente vai precisar instalar ela. E é, é isso aí. aí.